Eu tô no comercial do aço, mas eu prefiro não ser identificada. Será que dá pra disfarçar minha voz também? Ah. Bom, o sutiã encardido não é meu. Eu, eu uso eu uso aço. Minhas roupas normalmente são bem branquinhas. Quer ver? Dá uma olhada. Meu sutiã, branquinho, tá vendo? Acho que vocês deviam fazer uma pesquisa na internet, dar uma olhada naquela nerd. Ela é bem suspeita, aquela menina. Eu... Imagina, eu jamais seria suspeita de uma coisa assim. Eu sou mulher tão pequena, discreta. Não usaria jamais um sutiã encardido. Enfim, vocês já, já sabem o sabão que eu uso. Já sabem que eu consigo tirar o sutiã sem tirar a roupa. Enfim, isso é muita exposição. A ser todo branco fosse assim